Olá, boa tarde, eu chamo Paulo Castro, casado, tenho dois filhos, sou português, como já dá para perceber, e estou a viver no Luxemburgo e estou a fazer o curso de reflexologia podal com o professor Roberto Rodrigues. É um curso que já me fascinava, uma, uma atividade que já me fascinava há muito tempo e ganhei coragem de fazer, e eh, encontrei o professor Roberto que é eh, alguém especial com, para, com esta terapia e também com a, a, a formação que dá para os alunos eh, que é tão, tão eh, simples mas tão objetiva e estou francamente eh, fascinado com o curso e recomendo... Eh, os cursos uh, do professor Roberto Rodrigues, que é espetacular. Estou a adorar. Obrigado.